Sí. Con... Ich gratuliere. Dankeschön. Gratuliere, Capitão Werner. Das war eine große Landung. Danke, Comandante Kurt. Está nisso, Fertig, Comandante? Comandante Kurt. Comandante Kurt. The equipment has just arrived in the transmission room. Apresente-se agora com todos os homens. Aí, aí, sir. Comandante Alex, Capitão John, Frank, Peter, dê de platz. A partir desse instante. Falaremos somente em português. O alemão poderá ser usado como segunda língua. Mas lembrem-se, de forma alguma deverá ser pronunciada uma só palavra em nosso idioma de origem. Nossa nacionalidade deverá ser mantida em absoluto segredo. Todos vocês foram escolhidos como homens capazes de realizar a experiência mais importante de nossa época. Não somente dominam o idioma deste país como conhece a fundo seus costumes, seu povo, suas características. Agora chegou o momento de conhecerem, nos seus detalhes, a forma e os meios com que será atingido o objetivo. Estas são as antenas de televisão que formam a maior cadeia do Brasil. Nos seus transmissores, teremos que conectar clandestinamente os cabos dos nossos aparelhos de transmissão subliminar. Nestas torres de retransmissão de micro-ondas, faremos as conexões para interferir em todas as emissoras de rádio do Rio de Janeiro. Através das ondas curtas, conseguiremos influenciar diretamente toda a zona central do Brasil. O norte e o sul do país serão cobertos graças às torres de retransmissão comercial já existentes nesses pontos, que imperceptivelmente retransmitirão nossas mensagens para todas as emissoras de rádio do interior. Brevemente começaremos as transmissões e milhões de seres humanos serão dirigidos para o nosso objetivo como simples robôs. Alô, Brasil. Alô, Brasil. Alto comando chamando. Alto comando, chamando. Alô, Brasil. Câmbio. Brasil, escuta. Pode falar. Câmbio. Informe a operação de desembarque e trabalhos de conexão. Enviem urgente levantamentos fotogramétricos solicitados. Repito, enviem urgente levantamentos fotogramétricos solicitados. Câmbio. Aparelhagem recebida em perfeito estado. Trabalhos de conexão iniciados. Hoje enviaremos negativos. Agente R2... Voo 720. Câmbio. Continua em comunicação diária com o alto comando informando atividades. Desligo. Comandante. Já. Ja. Aço Negativos deverão estar revelados no máximo às 11 horas. A localização é perfeita para o nosso trabalho. Não existe um ponto do rio que não possa ser visto deste local. Aeroporto? Flamengo? Pão de açúcar? Mais adiante, temos Copacabana, Lagoa, Ipanema e Lebron. E lá estão as antenas de TV. O ponto mais importante para nós. Estão situadas a menos de 500 metros daqui. Isso vai facilitar o nosso trabalho de conexão. Lucas. Já? Yeah. Começaremos pelo aeroporto. E yeah, aí, capitão? Aeroporto, seis metros. Seis metros. Graus? 65. 65. 65 graus. Agora o pão de açúcar. Torre de retransmissão do Pão de Açúcar. Exatamente sete mil metros. Sete mil metros. Cento e cinco graus. Cento e cinco graus. Peter, quando ficarão prontos os negativos? Em pouco mais de meia hora. Temos tempo. O avião parte a meio-dia. Comandante, alô, comandante. Quem é? Alex e Frank estão a sete milésimos abaixo da antena maior. Foi uma boa ideia empregar você nos transmissores. De outra forma, seria impossível fazer as conexões. Alô, Alex. Alô, Alex. Estou na escuta, John. Pode falar. Já foi feita a conexão da antena? Ainda não. Frank vai para lá agora. Qualquer coisa pode chamar. Estou na escuta. Danke, John. Auf Wiedersehen, Alex. Ich gehe in Agora só falta o levantamento fotogramétrico da costa. Será feito de lancha na próxima semana. Lucas, pode levar os negativos para o aeroporto. Ok. Como é que vai? Vai subir outra vez? Vou verificar se está tudo em ordem. É a terceira vez que você sobe essa semana. É. Por favor, é aqui a sessão de achados e perdidos? O rapaz vamos almoçar. Só às três horas. O que posso servi la Eu queria apenas entregar um envelope. Eu posso entregar o um encarregado? Por favor, sente-se. Obrigada. Vamos ver. Seu nome? Laura Leal. Endereço Da minha residência ou do local de. Só para avisá-la se for necessário. Então é melhor o telefone do laboratório. 223028. Instituto de Soroterapia. 28. Departamento de pesquisas. Instituto de Soroterapia? Poderia me ajudar numa reportagem. Qual é seu trabalho lá? Preparo de soros contra a raiva. Sou química. Que ótimo. Eu estava pensando em promover uma nova campanha de vacinação. Ah, pode contar conosco. Esse o Instituto é muito bom Lembra-se da última campanha que fizemos pela televisão? Eu acho que foi há mais ou menos uns dois anos Há <risos> cinco assim não vejo televisão <risos> Então empatamos Nem os programas do Instituto eu assisti É mesmo fobia que eu tenho aos programas de rádio e televisão Bem, já temos os pontos em comum Nossa raiva contra a raiva e nossa raiva contra o rádio E contra a televisão Envelope, onde encontrou? No carro quando vinha do instituto... <fim> Eu encontrei sobre o assento hum. do carro. São negativos fotográficos. Vi de um turista que andou fazendo boas fotos do Rio. É a reportagem. Quando começamos? Quando quiser. É pra já. Alô, Carlos. Tudo bem? Alô? Boa tarde. Então, quando é a viagem? Que viagem? A sua? O Marcos não lhe falou? Vão te mandar para Nova York cobrir a Assembleia da ONU. O quê? Não, ninguém me disse nada. É, mas você vai mesmo. São ordens de cima. Mas... Eu acho que a nossa reportagem vai ter que esperar, não? Não, espera não, um minuto. Não, não posso, sabe? Eu tenho que ir para o Instituto. Me telefone avisando. Combinado, ele procuro. Até logo. Até logo. Eu vou falar com o Marcos. Escuta, Marcos, que história é essa daí para a ONU agora, hein? Não sei, foi ordem do diretor, só com ele. Está de viagem? Punido, ligação Não a ligação para Brasília. Não que é essa preocupação, velho. Aproveita. Não entendi essa minha viagem para a ONU. Bem, Carlos, aquele rapaz de Nova York? Iorque... Foi completada a ligação para Brasília. Obrigado. Depois conversamos. Alô? Alô? Negativos não podem cair em mãos de ninguém. O sucesso da missão depende do segredo absoluto de nossas atividades. Não estou disposto a permitir distrações que coloquem em perigo o objetivo. Peter, providencie imediatamente a retirada do carro. Você tem alguma ideia onde possa ter perdido o envelope? Bem, só pode ter caído no carro da moça que me levou ao aeroporto. E essa moça onde pode ser encontrada? Ela disse. Trabalhar um no laboratório. Localize imediatamente esse laboratório. Você tinha razão, Laura. Nossa reportagem vai ter que esperar. Mas enquanto isso, você vai reunindo material sobre o assunto. E quando é que você volta? Quando acabar a conferência. Dentro dos 40 dias, mais ou menos. Carlos, você soube afinal por que eu escolheram para essa viagem? Não. Não soube até agora. Aumente a frequência. Duzentos ciclos. Trezentos. Quinhentos. Três mil. Trinta mil. meu simples Só está faltando uma última conexão. A torre de micro-ondas. <SILENCIO> Ligue PR3. Não é uma experiência, é uma certeza. Pega hoje mesmo. ZYZ. Tudo está ok. Agora só falta a ordem do Alto Comando para começar a irradiar a mensagem. Pode desligar. Brasil escuta, pode falar. Brasil escuta, pode falar. Câmbio. Iniciar transmissões hoje em seguinte regulagem. 30 mil ciclos por segundo. Frequência de 180 estímulos por minuto. Tempo, 16 horas por dia. Exposição, um milésimo. Repetir, câmbio. Repito. 30 mil ciclos, 180 estímulos, 16 horas diárias. Exposição um milésimo. Entendido. Iniciamos hoje transmissões. Comuniquem mensagem a ser irradiada. Câmbio. Atenção, mensagem. Atenção, mensagem. HRB 350. Repito. HRB 350. Confirmar. Câmbio. Mensagem subliminar. HRB 350. Iniciamos hoje transmissões. Câmbio. Boa sorte. Continue contato diário alto comando. desligo HRB, HRB, HRB trezentos, trezentos e cinquenta. Mensagem auditiva, mensagem visual. Finalmente, chegou a ordem do alto comando para iniciar as transmissões. Às 10 e trinta, exatamente, começaremos a emitir nossas mensagens subliminares. A partir desse instante, o futuro desse país dependerá de nós. Preste atenção à regulagem dos aparelhos. Aqui estão as mensagens auditivas. Nos slides, os estímulos visuais. A indução sugestiva sônica através desta fita magnética deve ser mantida uniforme. O controle que a mensagem está sendo irradiada será feito no osciloscópio. Observe. Som para regulagem 30 segundos. São para regulagem 30 segundos. São para regulagem 30 segundos. São para regulagem 30 segundos. São para regulagem 30 segundos. São para regulagem 30 segundos. Som para regulagem A mensagem subliminar sônica já está sendo emitida em circuito fechado, numa faixa de 30 mil ciclos por segundo. Quando estivermos transmitindo, este mesmo sinal aparecerá no osciloscópio de controle das emissoras. As mensagens visuais são emitidas através deste gerador de estímulos. Os slides se colocam neste projetor. E as imagens, repletidas no espelho, penetram no orticom desta câmera de televisão. Após passar pelo controlador de sinais, são enviadas as torres de transmissão. Os estímulos agora estão sendo emitidos 20 vezes por minuto. A ordem manter a intensidade em 180. Exposição 1 um milésimo. Já está tudo em ordem para iniciar a Operação Rim. Faltam sete minutos. Nossa missão faz parte de um complexo plano internacional que culminará com o domínio total deste país e o controle absoluto dos materiais estratégicos do seu subsolo que é o mais rico do mundo. Para alcançarmos nosso objetivo, o povo e os governantes serão convencidos através de mensagens subliminares que é o único caminho. Sincronizem seus relógios. Exatamente, 22 horas, 29 minutos e 45 segundos. Faltam apenas. Cada vez que o olho eletrônico acende, é a nossa mensagem que está penetrando no cérebro de todo um povo. Neste marcador, fica registrada a frequência de estímulos emitidos. Neste outro, o tempo de funcionamento. Horas, minutos. Já estamos no primeiro minuto de transmissão subliminar. Veja os controles. Todas as emissoras de rádio e televisão estão recebendo nossas mensagens. A partir das 50 horas, começarão a sentir-se os primeiros sintomas. Agora vamos. De fato, o envelope ficou no meu carro. Mas no mesmo dia, eu o entreguei na sessão de achados e perdidos do Jornal de Notícias. Negativos. Negativos. Ah, agora eu me lembro. Eu apanhei na mesa do Carlos. Um momento. Alô? Sim. Escuta, será que você não pode mandar aquele envelope com negativos que eu te mandei no outro dia? Mando já, está aqui comigo. Agora está tudo em ordem. Subliminar funcionando perfeitamente. Mas devemos intensificá-lo, fazendo novas conexões. É necessário atingir diretamente as classes dirigentes. Sim. Sim. Muito bem. Até mais tarde. Bernard já fez os contatos. A próxima tarefa a realizar será conectar o Subliminar no Clube Militar, na Confederação Nacional das Indústrias e outras associações dessa mesma importância que constam desta lista. Alex e Frank se encarregarão do trabalho. Será uma tarefa simples, pois todas elas possuem instalações de música funcional. Bastará conectar o subliminar nas instalações de alto-falantes ou diretamente na linha telefônica. Bola pela divisão da cancha, trabalhando visita entregando o comando para Coutinho. Coutinho na ponta esquerda, movimenta para Pepe, na ponta para Garrincha. Vai trabalhando, procura fintar a John Charles, que faz a marcação. evita John Charles, põe na área, recua para Pelé, Pelé para Didi outra vez. Acionada meia meia direita, vai trabalhando Didi, arrisca o tiro contra o gol. Executa, parte no poste a pelota e volta para a pequena área. Insiste vida para Pelé, tiro longo, agarra largo, arqueiro recupera. Pelé tentava o segundo tiro contra o gol. Continua trabalhando a ofensiva brasileira, pela o Entregando em volando para Coutinho, Coutinho para perto, na ponta direita para Garrincha. Vai correndo Garrincha, do brilhando primeiro, segundo, terceiro, quando coisa estranha se passa no Maracanã. Estranha, repetimos, porque é a terceira briga que se verifica esta tarde no estádio. O público está com os ânimos exaltados, evidentemente, a polícia procura tomar providências. É a terceira briga que acontece, algo de anormal se passa nos espectadores aqui no Maracanã. Que foi? Briga de faca, matou o outro. Está morto mesmo? Tá, sim. Vou buscar as velas para encomendar. Virgem, outro morto. Neste morro desceu o santo. Desceu mesmo. País, confirma os temores iniciais de que a nação marcha rapidamente para o caos total. O terceiro caso da semana. Será que todo mundo está ficando louco? É. São as manchas solares. Manchas solares ou estronço 90? A verdade é que o índice de anormais aumentou. Aumentou mesmo. Não foi você que fez a reportagem no manicômio judiciário? Fui eu, sim. O índice de loucos aumentou 30% nos últimos 20 dias. Também com barulho desses, qualquer um fica louco. Usinas, carros, gritos, calor, todo dia esse inferno. Trabalha curto. Trabalha direita, o irlandês vai em cima, tenta a esquerda, tenta a direita, trabalha, éder, com a esquerda, encaixa bem em volta e o rosto do irlandês. É agarrado Mata. pelo irlandês. O Mata! Do, vai no Mata! Mata! Chega! o Quarto round. o sofre, Ai, Desculpe, meu filho. O que está acontecendo? Esta irritação? Este nervosismo? O que se passa conosco? A situação no Brasil está cada vez mais grave. Se essa lei de intervenção federal for votada, ninguém sabe o que poderá acontecer. Essa lei é uma loucura. Ela pode levar o país a uma guerra civil. E o resultado disso será uma intervenção estrangeira. Mas como puderam as coisas chegar a esse ponto? Qual a origem disso? Essa é uma política suicida. Quando saí de lá, não havia nada disso. Mas será que todo mundo ficou louco? Até meu jornal está dizendo besteira. Sabe, Alberto, estou pensando em voltar. provocando a guerra civil. Esse jornal sempre teve uma posição sensata, independente. Por que mudaram dessa forma a linha do jornal? Por quê? Marcos, você não tem nada a dizer. Eu não entendo de onde vocês querem chegar. Essa revolução que vocês estão pregando só pode levar o país ao caos e à destruição. Como é que você pode admitir isso? Responda. A única saída é a revolução. Por quê? Como se justifica uma guerra civil? Uma revolução sem sentido? Uma luta entre irmãos? A revolução é a única saída. Você se lembra mais ou menos quando foi que começou a mudar a opinião pública? Qual terá sido o acontecimento que deu origem a essa política suicida? Luiz. Luiz. O que foi? Não sei, não sei, não sei. O que foi, Luiz? Luís... São todas as pessoas, Carlos. Todos. Tem que existir uma causa lógica para tudo isso. Olha isso aqui. Beijo. Não, não era isso que eu queria saber. Não é possível. Calma, Carlos. Você está exausto. Você precisa descansar. Esse álbum é de 59, eu pedi a coleção do mês passado. Desculpe. Esse jornal parece que tá ficando todo mundo louco. Escuta, Pedrinho. Senhor. Vem cá. Vá buscar o do mês passado. Subliminário, sim. Não há auto explicação. O país está sendo influenciado por uma potência estrangeira. Sua teoria não tem nenhum fundamento. Você está imaginando coisas, Carlos. É ridículo, é absurdo. A revolução é a única saída. Revolução! Revolução! Revolução! revolução. revolução. Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Revolução! Cadê o Luiz? Luiz. Onde é que você vai? Está acontecendo, Carlos. A revolução. A revolução. Não, não é nada disso, Luiz. Essa é uma revolução absurda, vazia, sem objetivo. Você não compreende? Você não entende que todos não. estão sendo dominados? Idiotizados, hipnotizados, como autômatos. Veja como está tudo ao seu redor. Vixe. Estamos caminhando por uma guerra, um caos. A revolução não é a nossa, é uma guerra estúpida. Luiz. é preciso que você compreenda. Faça um esforço. Essa não é uma revolução popular autêntica. Revolução. É uma fraude. A revolução é a única saída. A revolução é a única saída! Luiz. é preciso que você compreenda. Me larga! Seves, quando será votada a lei? Na próxima semana. Então é necessário fazer imediatamente a ligação do subliminar nos altos falantes da Câmara dos Deputados de Brasília. Essa lei deverá ser votada por unanimidade. Você me deixa completamente confusa, Carlos. Se tudo isso for verdade... Não há outra explicação, Laura. Mas você tem certeza que, que isso seja... Capaz de transformar um ser humano a ponto de modificar as nossas convicções Apenas por intermédio de sons e imagens Dos quais nós nem sequer temos consciência Mas é precisamente isso que eu queria te dizer A técnica subliminar é muito mais grave do que se possa pensar Se os processos comuns de sugestão Usados diariamente na publicidade Consegue nos impor determinados produtos, inverter valores, doutrinar opiniões. Mesmo você tendo a capacidade de poder escolher, julgar, ou coisa que o valha. Calcule você, uma técnica de sugestão muito mais poderosa. Que nem sequer podemos ver ou ouvir. Nos tirando toda a possibilidade de escolha, de defesa, ou de censura. Mas isso é espantoso. E yeah. Quer dizer, então, a nossa forma íntima de pensar, sentir, as nossas opiniões, conceitos, princípios, podem ser modificados, dirigidos, anulados? Podem. Amizade, o amor, a fé em Deus. Também, Laura. Mas o que resta, então? Não sei. Não sei. Falei com um amigo meu do Serviço Secreto do Exército. Ele ficou de investigar. Tenho certeza que estão tentando influenciar a opinião pública. Não há dúvida. Estão conseguindo. Mas que país pode estar interessado nisso? O subliminar pode ser a causa disso tudo. Por exemplo, lá no exército, eu observei que justamente aqueles que ultimamente não têm assistido televisão nem rádio não estão influenciados. Eu ainda não cheguei a uma conclusão. Isso confirma tudo. Mas não prova nada. Por isso chamei você aqui, Milton. O difícil é descobrir como eles estão conseguindo isso. Pelo serviço de comunicações do exército, talvez eu descubra alguma coisa. Bem, mas de qualquer forma, amanhã eu irei a Brasília para solicitar uma audiência com o ministro da guerra. Enquanto isso, eu vou tentar um meio de despertar a atenção deles. Quem sabe eu consigo uma aproximação. De que modo? Publicando essa reportagem. Será subliminar? Você está melhor. Ainda sinto a cabeça pesada e as ideias meio confusas. O que foi que houve, mãe? Carlos, deu um calmante para você repousar. Você estava um pouco nervoso. Você não se lembra? Discutiram muito. Sim, lembro. Carlos acha que estão emitindo subliminar através do rádio e da televisão. Carlos falou qualquer coisa a respeito de Eduardo. O que foi, mamãe? Não sei não, meu filho, mas eu acho que era para falar com ele. Eduardo. Ah, ele foi o técnico da experiência que Carlos fez na televisão. Talvez ele possa esclarecer alguma coisa. Quer dizer que não há outra forma de conectar o subliminar clandestinamente? Não. Não há. A menos que se fizessem conexões dos transmissores. Você pode imaginar o espaço que ocupa um equipamento de aparelhos de transmissão subliminar. Onde iriam colocá-los? No mato? Talvez. Sim, Luiz. Você está bem? Decidi fazer umas investigações e fui falar com o Eduardo. Chegaram a alguma conclusão? Não, ele acha impossível uma conexão clandestina. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Você vai ficar aí? Vou. Estou descansando um pouco. Qualquer coisa, você me telefona. Carlos, você está ouvindo o rádio? Do vizinho. Filho. Não há mais lugar onde se possa livre disso. Qualquer coisa, comunique-se logo comigo. Só que na praia. Bem em frente ao meu edifício. Até logo. <risos> Agora é só lhe aparecer novamente. O silenciador. Pode comunicar que está tudo em ordem. Alô, John. Alô, John. Responda. edifício de construção. Câmbio. Vocês esperem até que ele apareça. Comuniquem qualquer novidade e fiquem à escuta com o aparelho ligado. Câmbio. nada. Rotina de sempre. E estranhos. Não tem aparecido? Só os turistas que aparecem por aqui. Fora disso, nada. Tá ótimo. Vou dar umas voltas. Pode ficar à vontade. Qualquer informação, eu estou nos controles. Tá. Obrigado. Tem que andar depressa, eu parto às 12 horas. É, Está tudo em ordem. Somos dois jornalistas credenciados perante o Congresso de Brasil. Pode deixar o carro no aeroporto. Ok. Passaremos por lá para apanhá-lo. Danca, Gluck. Eles estão inquietos. John, depressão só de cachorros. O é que houve? Um estranho no jardim? É um cinza, chapa 24945. O homem veste camisa azul e calça escura. Estamos atrás dele, tentando alcançá-lo. Câmbio. Tem de deter esse homem de qualquer jeito. Declaro a emergência. Alô Alex, responda. Pode falar, comandante. Atenção, muita atenção. Emergência. neste instante parece que procura alguém na praia Apareceu, sim. Mas eu saí logo para evitar complicações. Depois, telefonei para Brasília. Conseguiu falar com o Milton? Consegui. Falei sobre o que o Luiz tinha me dito. Ele ficou de verificar. Se acha me eliminar no Congresso. Estamos seguindo o carro. Está sendo dirigido por uma mulher. Vamos em direção à Urca. O que será que eles quis dizer com negativos? Não sei. Vamos até o pão de açúcar. Falar com o técnico da televisão? É. Eduardo foi a última pessoa que falou com o Luiz. Talvez ele saiba alguma coisa. Vão subir. Agora é sua vez. Na primeira oportunidade. Ivan, vem cá. O diabo de menino, não fica aqui um instante. Alto. Não faça isso. Fica aí. Um pouquinho para frente aí, cavaleiro, por favor. Acho que conheço esse homem. Quem? Então. Esse rosto não me é estranho. Tem a impressão que já o vi em algum lugar. Alô, Lucas, pode falar. Alô, Lucas, pode falar. Câmbio. Câmbio. Chamando o quartel-general. Chamando o quartel-general. Chamando o quartel-general. Câmbio. Chais. Eles não estão ouvindo. John, aumente a potência. Pode falar, Lucas. Estamos ouvindo. Alô, Lucas, pode falar. Estamos ouvindo. Como é? Conseguiu audiência com o ministro da guerra? Não, não foi possível. A situação em Brasília é muito grave. O achado deste aparelho gravador funcionando e ligado à rede de alto-falantes lá do Congresso causou a maior confusão. Mas isso não é uma prova de que estavam tentando influenciar a Câmara para votar a lei de intervenção federal? Não, não. Na fita magnética só existe mesmo música. É claro, as mensagens subliminares não se ouvem. Sim, mas se o departamento técnico conseguir provar a sua existência, assim será possível adiar a votação da lei por 24 horas. Então não temos tempo a perder. Vocês conseguiram descobrir quem entrou com o gravador? Suspeitamos de um jornalista estrangeiro que apresentou credenciais falsas. Mas não conseguimos localizá-lo. Veja aqui. Este. Tipo estranho. <risos> ah, eu conheço esse homem. É o homem dos negativos. Que negativos? Aqueles negativos que esqueceram o meu carro. Departamento fotográfico. É? Sim. Aqui é o carro. Escute, quando eu viajei, o Luís me levou aí para vocês os negativos. Trouxe, já fizemos as ampliações. Estão comigo. Aeroporto. Pão de açúcar. Olha, Fortaleza Laje. Gávea. É, uma dúvida de que foram tiradas do mesmo local. Sim, mas de onde? Foi confirmada a existência de mensagens subliminares no gravador. O general convocou uma reunião do Estado-Maior e solicita sua presença. Carlos, o que significam esses números? 65 graus. Se esses números forem graus e distâncias tomados de um mesmo ponto, aí deve estar instalada a emissora do subliminar. Um momento. Aeroporto. 65 graus. Graus, 65. Distância? 6.600 metros. 6.600. Azimute pão de açúcar. 105 graus. 7.000 metros. Azimuth do Forte. Noventa e dois graus. Noventa e dois graus. Sete mil e quinhentos metros. Sete mil e quinhentos metros. Aqui está o ponto de estação. Terão conseguido? Cuidado! Preciso desligar os aparelhos. A chave geral. How you... Cuidado, está armado! Ninguém dispare! Ao caminhão! Of was... Está gravemente ferida. É preciso levá-la com urgência para o hospital. Cuidado. Não atire. Queremos vivo ataque em quatro soldados para atacar de flanco. Cubram um avanço sem ferir o homem. Entendido, Tenente. Ele sabe que está perdido será capaz de tudo. Talvez não compense pegá-lo vivo. Calma, temos que correr o risco. Ele é o chefe e tem muitas coisas a dizer. BAM! <laughs> Não resistirá por muito tempo. O que resta então?